Quase 70 investigadores insurgiram-se contra o que dizem ser a higienização académica do racismo e do fascismo do Chega. Num artigo de opinião no Jornal Público, defendem que a produção de conhecimento académico não se coaduna, estou a citar, com propósitos de normalização, legitimação e branqueamento de um partido racista e com desígnios antidemocráticos. Esta crítica foi expultada por uma entrevista aqui na RTP2 ao investigador Ricardo Marqui, autor do livro A Nova Direita Antissistema, o caso do Chega. Um dos subscritores é o historiador Manuel Love, que os espectadores conhecem de resto também do espaço de comentário aqui no Jornal 2. Boa noite, Manuel. Obrigada noite, pela disponibilidade. Começo por lhe perguntar quais são os erros científicos do trabalho de Ricardo Marqui. Uh, bom, uh, em primeiro lugar, uh, o trabalho de Ricardo Marque é um trabalho completamente legítimo, publicado por até por uma boa editora portuguesa, as, as edições 70, do Grupo Almedina. Uh, contudo, é verdade, ele, ele apresenta-se si próprio como uma espécie de ensaio sobre o Partido Chega. Está escrito fundamentalmente como se tratasse de um insider, de um autor que, uh, conhecendo bem, como conhece os meandros da extrema-direita portuguesa, a que ele chama a direita radical, escreve fundamentalmente como uma espécie de insider, alguém que escreve a partir de dentro para, até, em minha opinião, mais, mais que um leitor de fora do Chega, um leitor que se identifica minimamente com as ideias de, de, de, do Chega. Há um problema evidente de falta de distanciamento relativamente ao objeto. Há uma grande ligeireza, em minha opinião, mas esta é a minha opinião pessoal, uma grande ligeireza na adoção de vários métodos, digamos assim, científicos muito básicos, desigualmente sobre a, a transparência relativamente às fontes que são efetivamente citadas, a, a, a diferenciação entre o que é o discurso do próprio autor que se distingue muito mal do discurso das pessoas que ele próprio cita quando diz que entrevistou, e em muitos casos nós não sabemos se trata de uma entrevista. Bom, nesse sentido, é um trabalho, insisto, é legítimo, mas é evidentemente um trabalho nada inocente uh, e muito pouco distanciado do seu próprio objeto de estudo, que é o Chega, que é um partido que não é qualquer um, na, uh, evidentemente, na, na vida política portuguesa. E em minha, de facto, nossa opinião, daqueles que subscrevemos este documento, uh, é um trabalho que pretende dar uma pincelada eh, científica eh, a um esforço que é absolutamente urgente para André Ventura e para o Chega, que é de normalizar, banalizar o Chega, como uhum. se o Chega fosse um partido como qualquer outro e, que portanto, dele pudéssemos falar uhum. como se de qualquer outro partido falasse. Essa apreciação e esses juízos de valor, na verdade, estamos no domínio dos juízos de valor certo. e, portanto, é difícil de aferir a justeza desses reparos, mas o que, porventura, será mais objetivo tem a ver com as conclusões desse estudo. Uh, que conclusões uh, produziu esse estudo que estes investigadores uh, contestam? Contestamos. Uh, os isso tudo fundamentalmente diz logo a abrir e depois reitera a fechar que o Chega não é um partido de extrema direita não é um partido racista não é um partido neofascista não é, não, é, não é um partido extremista é uma das preocupações. E é, em alternativa, o que é concluir Ricardo Marque, diz que é um partido populista, do que ele entende ser uma nova direita radical, que e é verdade que existe uma nova direita radical, que, em nossa opinião, é uma velha extrema direita eh, renovada para o século XXI, como sempre acontece no campo das, das, das ideias. É muito difícil inovar radicalmente nas ideias. O que nós fazemos constantemente é uma readaptação de ideias que já foram formuladas no passado sobre outras realidades, aplicadas à realidade do presente. E, portanto... Marque entende que ele não é nenhuma destas três coisas. Coincide rigorosamente com a preocupação, de resto explícita, do programa do Chega e de André Ventura. O vir dizer, vir evitar aquilo que ele chama de demonização por parte dos média, por parte da academia, relativamente ao Chega, eh, e justamente a intenção de, de Ventura é, como a de Marque, negar eh, ser aqueles três adjetivos que eu, que eu identifiquei. Uh, Manuel Lof, mas pelo que acaba de expor, há matéria suficiente para desencadear ações no sentido de ilegalizar o Chega? Há luz, esta é uma questão agora dos juristas, à luz da Constituição portuguesa e à luz da condenação, que, ou melhor, da proibição que a, que a Constituição Portuguesa tem para organização, organizações racistas e que façam racistas, fascistas e façam a promoção uhum. na uh, vida pública uh, com efeitos, designadamente do ponto de vista da violência e da ameaça para o sistema democrático de partidos desta natureza, eu sou pessoalmente, sem ser um jurista, mas esta é uma questão que me coloca a mim pessoalmente, evidentemente que eu sou favorável à ideia de que deve ser analisado a legalidade do Chega à luz da Constituição Eu pergunto-lhe isto porque seria porventura bastante mais eficaz do que claro. este tipo de manifestos públicos, não é? Bom, este tipo de manifestos públicos coloca-se num mesmo terreno onde o próprio investigador Ricardo Marques se coloca e é perfeitamente legítimo. E é uh, considerar que todas as conclusões uh, de trabalhos de investigação na área das ciências sociais, como em qualquer outra área científica, são disputáveis, são discutíveis. E é isso que nós viemos fazer. Uhum. E é isso. Um dos argumentos expressos no artigo tem a ver com a necessidade de interpretar para além do discurso assumido e explícito, Exato. ou seja, toda a mensagem subliminar, que de resto deve ser uma questão que se coloca ao Tribunal Constitucional quando é chamado a legalizar os partidos. Uma coisa é analisar o estatuto e o programa do partido, coisa bem diferente será analisar o discurso do líder do partido. Nesse sentido, pergunto-lhe se uh, devem ser revistos os critérios uh, que permitem que uh, os partidos sejam de facto legalizados. A nossa postura, a minha pessoal e a das estou quase certo das pessoas que subscrevemos este documento, não é não é uh, não está dirigida ao Tribunal Constitucional. Se quiser, eu faço uma análise daquilo que tem sido a prática dos últimos 45 anos relativamente à legalização de partidos políticos em Portugal. E designadamente àqueles que a Constituição expressamente desde 1976, e este artigo nunca foi revisto, há outras Constituições de outros países que têm o mesmo princípio, prevê a proibição de partidos com estas características. E o meu entendimento é que o Tribunal Constitucional, desde que ele existe em 1982 e desde que foi chamado a legalizar, por exemplo, a transformação do antigo PRD de Ramalhianos em PNR, Partido Nacional Renovador, um partido abertamente de extrema direita que, identicamente, está legalizado em Portugal. E com a atitude do Tribunal Constitucional, como de resto aconteceu com o Chega, limita-se a ser uma atitude puramente de recessão administrativa de uma proposta. Por exemplo, o que aconteceu com o Chega? Os partidos têm que ter o apoio de 7.500 assinaturas, pessoas que assinaram eh, favoravelmente à, à, à legalização de um determinado partido político e o Tribunal Constitucional limitou-se a fazer, por amostragem, a verificar se as assinaturas eram legais ou não. Não discutiu nem o programa, não avaliou nem o programa, nem, além do programa, as posturas públicas dos dirigentes do Chega. E creio que é esta atitude pragmática e de tipo quase burocrática administrativa que presida a lógica do Tribunal Constitucional. A nossa preocupação, pelo menos a minha neste momento, não é de discutir a legalidade do Chega. É disputar a tese, ou é discutir a tese, a ideia de se é possível, se é aceitável do ponto de vista académico, do ponto de vista da produção científica, um esforço de, aquilo que nós entendemos, banalização, normalização do Chiga, como se ele fosse um ator, como qualquer outro na vida política portuguesa. E neste quadro, Manuel, onde é que fica o direito à liberdade de expressão? Onde está Ricardo Marque? Nunca teve falta nenhuma de editoras para publicar. Ricardo Marque, desde 2008, que trabalha em Portugal, nunca teve falta de bolsas de estudo e de contratos mais precários, ou mais, isso é uma questão evidentemente com ele. Nunca teve nenhuma falta, nunca ninguém lhe barrou caminho nenhum Evidentemente, nesse sentido. Mais ainda, nem Ricardo Marque, nem André Ventura, nem uma série de dirigentes do Chega têm dificuldade a aceder, como se vê, aos meios de comunicação. E, portanto, não está de forma alguma posta em causa a liberdade das pessoas. Mas este artigo não significa que... Uh... Não, significa uma discussão, Sandra. Significa vir discutir. Ninguém mandou calar Ricardo Marque. Agora, o que dizemos é, não, nós não concordamos que ele próprio, agora, se eventualmente, gente à volta dele, o tenham transformado numa espécie de vítima de 70 algos, 67 algozes das ciências sociais, de vários departamentos de universidades portuguesas. Não, essa narrativa, esse número, não é o nosso. Mas uh, concede que o espaço dado a Ricardo Marque na apresentação do livro é muito semelhante ao espaço dado a inúmeros outros Com autores. Certeza nos vários média para apresentarem outras ideias, mais à esquerda, mais à extrema-esquerda, enfim. Com certeza. A produção em ciência e em ciências sociais não é, nunca foi, não deve nunca passar por ser neutral. Mas tem uma metodologia de natureza científica, da mesma forma como as escolhas editoriais eh, dos meios de comunicação... Têm também uma natureza mais ou menos consagrada e convencionada na profissão jornalística. E nesse sentido, o que nós entendemos é que, da mesma forma como nós discutimos, também um jornalista deve discutir com Ricardo Marque e com André Ventura as ou coisas. É ou com o Manuel é Alves. exatamente. Muito obrigada, Manuel. Obrigada, também. boa noite. Obrigada.